Olá, sou Roseli Escaran, estou aqui no American Lives Arena em Miami, um ponto turístico, vindo aqui para te convidar a me fazer parte do Marte do Sucesso 5x5 Escalável, ele é mentorado por Leandro Fonseca, através dele eu vim fazer parte desse curso. A lidar com ferramentas Conhecer novas pessoas E eu estou aqui neste momento Para lhe fazer esse convite Vem fazer parte São poucas vagas, vagas limitadas 5x5 escalável Marcha do sucesso